Eu queria. Saudades. A gente acabou do meu bis. Como vocês já devem saber, ou não, mas se não estão sabendo agora, porque tem no título do vídeo, enfim, a gente tá falando. A gente tá completando um ano de canal. A gente tá completando hoje mesmo, é dia 13? Hoje, então é hoje, hoje dia exatamente 13, um hoje. ano de canal. Estamos aqui engatinhando, né? Quase andando aprendendo a falar. A gente tá aqui pra falar um pouquinho como foi a ven, Gente, maravilhoso. Foi não, Sério, não tenho definição, porque a gente conheceu muita gente. A gente esteve com muitas pessoas. Então, pra quem não sabe, a gente foi no primeiro final de semana do Bienal, onde teve encontro de booktubers, então a gente tirou muita foto com muita gente, a gente conheceu vários inscritos, a gente conheceu vários booktubers. que assim, apesar da gente ter ido no passado, a gente não conhecia ninguém. Não era ninguém, não é mesmo? Hoje em dia a gente é o quê? É um elefante literário. Aqui, ó. Um elefante. Não, mas sério, foi muito, sério, não tem palavras pra definir, porque... Sempre a gente acha que é uma coisa, quando chega, né, é outra coisa, muito mais legal. A gente conhece gente que a gente não conhecia, que ficou com a gente os dias todos, é. né, Hospedados e tudo mais. Isso ah, foi. saudades. E aí, foi muito legal. Tá <risos> Foi bom, o quê? Acho foi bom. That's, that's... Ah, é porque a pessoa não consegue definir não, eu acho. Não, não tem. Assim. Porque assim, era pra gente ter feito vlog? Era? Fez, não. Mas é porque quando você faz vlog, você acaba se atentando só a isso. Então a gente quis, ó, viver ali o momento, né? E aí a pessoa, a gente olhou assim, não, vamos fazer não, vamos aproveitar aqui o máximo e tal, mas isso é muito massa. E, inclusive, quem foto com a gente e ainda não postou, não, marca a gente pra gente ver também que a gente quer né, guardar essas fotos com muito carinho. Aproveita. Esse momento né, que a gente teve de conhecer pessoas A gente se sentiu muito feliz com isso E a gente sentiu a necessidade de conhecer um pouquinho mais de vocês Que assistem a gente aqui no canal E para isso a gente resolveu montar um pequeno formulário Onde vocês podem preencher com algumas informações sobre vocês Por exemplo, a cidade de onde vocês são O estado, né? para que a gente possa ter esse retorno para saber ao certo quem é está que tá assistindo a gente né Quem é está que tá acompanhando E, atrelado a isso, um agradinho Afinal de contas, ninguém faz as coisas de graça na vida que né? Vai ter sorteio Sim, todas as pessoas que preencherem, né? Que botarem as informações nesse formulário, que tá aqui no box de descrição, vão estar tá participando de sorteios que vão acontecer a partir desse vídeo até o último vídeo do mês. Então todos os vídeos vai ter o sorteio de um livro diferente. E se você se inscrever no formulário, você vai estar tá participando de todos os sorteios. Lembre disso. Lembrando que se inscrevendo em qualquer vídeo do mês, você vai estar concorrendo a todos os livros. Então não tem o que se preocupar, é só se inscrever e torcer que vai dar certo como é que vai acontecer esse sorteio? No final do mês de setembro a gente vai fazer o sorteio com os livros na ordem que foram lançados os vídeos, tá entendendo? Cada vídeo vai ter um livro e no final do mês a gente vai fazer o sorteio na ordem que eles foram lançados. Lembrando que o resultado vai sair dia 2 de outubro, ou seja, é um domingo, todo mundo vai estar em casa De boas E vai ver o resultado do sorteio Nas nossas redes sociais Durante esse mês a gente tá com parceria com algumas editoras E o primeiro livro que a gente tem a honra de falar aqui é Uma Estranha na Cidade, de Carol Benson. E esse livro é da editora dublinense e traz textos que vão ali, crônicas, ensaios da autora Sobre toda uma geração que estamos envolvidos é Trazendo certas angústias sobre consumo, cidade grande, viagens, diferentes profissionais, coisas desse, desse gênero. A gente achou um livro super interessante pra começar, uma coisa diferente, super válida. Inclusive, desde já, a gente quer agradecer a parceria das editoras da Dublinense, Intrínseca e Grupo Editorial Record, que vão estar tá aí com a gente durante o mês vocês vão saber quais são os livros que estão por vir nesses sorteios. Fica ligado com a gente no mês de setembro, porque vai ter bastante sorteio, bastante coisa legal pra vocês. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e siga a gente em todas as redes sociais pra acompanhar o que a gente tá fazendo por aqui. Valeu! Valeu! Esse vídeo aqui, daqui a pouco o Carol aqui vai dizer qual o livro desse vídeo que vai participar aqui as coisas. É o quê? <risos> Eu tô desistindo, o quê?